Muito bem, pessoal. Muito bem. A minha saudação para você é que está entrando aí no nosso vídeo a partir de agora, né? Mais uma vídeo aula no nosso canal. É lembrando a todos, né? Que para você nos ajudar a continuar esse trabalho, semeando conhecimento aí pelo Brasil, é você se inscreve aí no nosso canal, deixa aí o seu joinha e também deixa aí o seu depoimento aí embaixo, né? Tem muita gente. É, que adquire conhecimento, é, e nenhum obrigado aí, deixa aí debaixo do vídeo, né? mas é assim mesmo, né, mas é, você não faça isso não, né, é, faça certinho, assista a aula, aprenda, e também deixe rodar aí até o final do vídeo, né, e as propagandas para que venha nos abençoar também, né, nós abençoamos a sua vida, e você abençoa a nossa, tá bom? Muito bem, esses dias para trás, né, é, eu fiz aí uma aula sobre é, o aplicativo da Next, é, que pertence ao Banco Bradesco. Aconselhando, inclusive, né, você que paga altas taxas para outros bancos por aí, né, é, você, é, aconselhando a você, né, se você quiser economizar um pouquinho, passe para um banco digital. Vale a pena, viu? Vale a pena, eu, eu, eu não estou aí... É, de como diz de carona né é, já já tenho testado o Next já faz mais de ano e tem dado certo e se livrei aí né das taxas dos bancos porque o Next praticamente é, serve a você de uma forma todo especial tem uma tecnologia mais avançada do que muitos bancos por aí e não cobra nada de taxa né isso é muito bom mas hoje eu vim aqui para ensinar a você como que você entra no aplicativo Next, se você já tem a conta, e você compra créditos para celular, né? Acabou aquele negócio, né? Você tem um celular, aí acabou o crédito, crédito né? Eu preciso ir lá na lotérica, né? É colocar crédito, larga a mão disso, né? Larga a mão disso que hoje você faz tudo através do seu próprio celular, inclusive se você já tem aí... É, o aplicativo da Next, é esse verdinho aí que você está vendo, né? É, vamos apontar aqui certinho, aqui para é o aplicativo pessoal ver, né? Vamos clicar em cima aqui, vamos abrir, né? É, inclusive eu estou precisando comprar crédito para minha linha, é uma das minhas linhas, que a outra é, já é, é conta paga, né? É, vamos é, abriu o aplicativo eu vou explicar para você como que se compra crédito por aqui né? vamos lá é, abrindo o aplicativo vamos lá você que está aí assistindo a aula não se esqueça, temos muitos vídeos né? temos muitos vídeos é, de outros assuntos no canal, né? não é só é, desses assuntos desse assunto aqui, né? vamos lá deixa eu ver aqui deixa eu rodar um pouquinho aqui é, OpenTalNext A recarga de celular Recarga de celular Olha aqui ó. Você vai vir aqui Vai clicar aqui Olha só Telefone tá, E operadora tá, Vamos selecionar a operadora No meu caso é a operadora TIM não, Mas primeiro nós temos que colocar o telefone Eu Já vi que ele não vai Atender, se não colocar o número primeiro, ó, 35, no caso, né, é 9, 91, 25, 17, 65, tá, agora a operadora, ele vai pedir, né, era pra pedir a operadora, né, ah, tá, agora abriu, né, abriu, né, Algar Telecom, Claro Fixo, o que que é isso aqui, Claro Fixo Minas, não, não, não, não, é, Aoi, Oi, Minas, Tim Maxtel. É, Tim Maxtel, claro, claro, claro. No é, meu caso, nós somos da Tim, né? Vamos ver se é isso mesmo. Esse Tim Maxtel, Maxtel nunca tinha ouvido falar disso, né? Primeira vez. Mas eu creio que seja a mesma, né? Vamos lá. É, colocou o número, o código, evidentemente, né? É, nós somos aqui de Minas Gerais. Vamos agora continuar. Vamos ver o que, que ele fala para nós aqui. É, recargas válidas: é, 20, 30, 40, 50 e 60. Rapaz, mas a recarga deles é caro, hein? Meu Deus do céu, mas acho que tá aí, é isso mesmo, né? É isso mesmo, não tem mais jeito não, né? Vamos lá, vamos clicar aqui, ó. Agora vamos carregar 20 reais no caso, né? Tá, confirme, é, confira e confirme abaixo os dados da recarga. Ó. É o telefone certinho, né? É, é da TIM, valor 20 reais. Deseja salvar contato? Não. É, aqui você vai pôr aqui, ó. Conta a ser debitada, conta corrente. Aqui, ó, conta corrente. Tá? Pois essa conta aqui oferece poupança também. E aqui confirmar, né, confirmou, pronto, caiu na, no, no celular, né, caiu aí é, o crédito no celular na hora praticamente, né. Eu não vou confirmar aqui, gente, eu não vou confirmar aqui, pois é, eu já coloquei crédito esses dias, eu não vou colocar mais 20 conto de, de crédito, né. É, aqui é mais um, um explicativo, né, é, estamos fazendo mais um explicativo aí para você. Ou seja, você fez esse procedimento, é, selecionou ali, se você quiser mais é, do que 20 reais, né, tem lá também, você viu lá atrás, né? Deixa eu ver se eu volto aqui. É, Maxtel, tal tal. Continuar. Tá, 30, 40, 50. Não sei se tem gente louca o suficiente para colocar 100, 100 reais de crédito, Deus me livre. É, clicar no 20 aqui, que é o menor, né? É, aqui você confere. É, como se o número está ok é, O TIM MaxTel No caso na, na, da empresa nossa Aqui é da TIM né? O valor R$ reais Conta corrente Para tirar da conta corrente Temos a conta poupança e a conta corrente E aqui confirmar Se você clicar no confirmar Vai cair evidentemente é, O saldo aí no seu celular Não vou fazer isso porque eu, eu Recentemente já coloquei é, crédito é, na nossa linha, né? Nós temos duas linhas, uma é, é de conta, né? Que vem a conta por boleto e a outra é pré-paga. No caso essa é pré-paga. Muito bem. É, eu creio que você tenha entendido, né? E mais uma vez aí, né? Recomendando aí para você, se você é, pertence aí a um banco privado, né? Você tem conta em um banco privado e está cansado de pagar as altas taxas é, se transfere aí para o Next é, pertence ao grupo Bradesco mas o Next é uma uma conta digital que vale a pena né vale a pena tem vários é, várias funções que você não vai se arrepender viu não, é, não vai se arrepender não é, e também é gratuito né gratuito você não paga essas taxaíadas não né é, não paga essas taxaiadas que o outro banco aí faz você pagar, não É, porque eu tava num banco aí, por exemplo, né Que eu, é, praticamente todo mês aí era descontado aí é, Quase 150 conto, né E os caras não fazem nada, né só, só ganha, esse que é o problema, né É, se eles fizessem alguma coisa, eles falam que é pra manutenção Mas não tem nada a ver com manutenção O Next aqui, ó Igual da, no outro vídeo Que eu expliquei pra vocês Tem um monte de função aqui, ó é um monte de função, inclusive é, é conta corrente e vem a poupança também. Se você quiser aplicar na poupança, ó, ó, aqui ó, essa parte aqui de investimentos, ó, você praticamente tira aí da, da sua conta corrente e aplica na poupança. Aqui, aqui, ó, é tem a área de aplicação, você faz aí. E você vai ver aí quanto que você ganha, vai ganhando durante o um mês, né? Tem pessoas que falam, ah, mas eu não vou aplicar em poupança, não, não sei o que, não. Ele prefere gastar tudo, né? Dar cabeçada, é, não guardar nada, né? Tem pessoas que preferem viver o hoje, amanhã ele morre de fome, vai, mor é, vai morar na rua e etc e tal. É complicado, né? É, aqui temos aí outras funções também, deixa eu ver aqui. É, algumas eu nem uso, né? Ah, pagamentos de conta, ó. Isso aqui você tem a área de pagar suas contas, é, você praticamente seu celular faz a captação do código de barra, é, dos seus boletos e assim por diante. Né? É, é muito bom. Eu recomendo aí para você, né? Essa conta da Next. Vale a pena. Eu tenho certeza que você vai gostar realmente aí se você entrar no banco Next. É, deixa eu ver aqui o que mais aqui. Recarga de celular, eu já falei, o famoso Pix, né, que esse aqui não pode faltar, né, também tem. É muito fácil de você controlar tudo aqui. Enfim, Next, um banco digital que vale a pena, tá bom? Muito bem, deixa seu like aí, né, deixa o, o seu joinha, né, é, que é o like. E também deixa aí o seu depoimento aí para nós, tá bom? Que Deus abençoe a todos. Até o próximo vídeo, até a próxima vez.